O time ganhava jogando, marcando gol. Não ganhava num empate, não. Isso daí revela a traboia que é. Um time que já ganhou o campeonato quatro jogadas, rodadas antes do final, é campeão. Na minha época tinha que chegar lá e mostrar o porquê que é campeão. E ganhar o jogo. Empate não dava título para ninguém. Isso é nesse futebol moderno aqui da era do Dunga aí. Isso não dá certo, é furada, pra mim esse título não valeu nada. Como é que você vai ganhar um título com um empate? Isso é uma derrota, é humilhante, isso é humilhante, não é de palmeirense isso aqui. A gente aqui, ó, ganhava na, no, no campo, ia lá e marcava e goleava e ganhava. Ganhar título com empate é ofensivo, é ridículo.